Bom dia. Bom dia. Tudo bem, gente. Espero que esteja tudo bem. Hoje. A gente está indo fazer uma coisa super legal Que eu estou muito animada Você também? Tá uhum. Desculpa se assim, o barulho do, do carro está muito alto Espero que dê para entender, gente Mas é, a gente está indo conhecer um casal Que ela... Eu conheci ela através do canal, né? Ela começou a assistir os vídeos Daí a gente entrou em contato A gente já trocou várias mensagens pelo Whatsapp e tudo mais E é a primeira vez que a gente vai conhecer Pessoalmente alguém Que a gente conheceu através do canal E... Eu tô super animada Com isso, super animada E eu gostaria de poder Conhecer todos vocês, porque... Porque realmente, assim, eu, eu sempre falo que, a gente, que vocês são especiais pra nós, que isso é a nossa comunidade, a nossa família aqui no YouTube, e eu falo isso, assim, de, do coração mesmo. Eu acho, eu, eu, eu acho que seria super legal a gente poder se conhecer pessoalmente, bater papo, tá? Boa comida? Bom Gueto finalmente resolveu deitar ali, mas tá uma briga. E a gente achou nossos amigos novos. Olha só, a Rafaela e o Christian. bem? E a gente tá comendo agora um almocinho vegano delicioso aqui em Berne. depois eu acho que vai no mercado de Natal, na feira de Natal. Vai ficar no Ainho Rame sem mandar nenhum metro. Coitado, acho que ela levou uma lombida que foi até dentro da Eu gosto de comprar um, um enfeite novo pra... pra marcar alguma coisa especial Então eu vou usar as coisas. Não, me desculpa aí. Por que a Eu vou adorando. Então um... eu quero lembrar de nós. Eu quero fazer enfeite aqui pra lembrar que a gente veio na feria de Natal de Vancouver. É. Que tal? Wonders alike got the prettiest sight for everyone to enjoy Standing up close by the Christmas tree glimmering light I am right where I wanna be I will be home for a couple of days wander around with you Salute. Salute. <laughs> Não poderíamos estar tomando isso porque é álcool e tá cheio de açúcar, açúcar. Muito açúcar e faz mal para nossa doençazinha. A nossa. Nós estamos sendo felizes, né? Neste estamos momento felizes. é o que então, Vocês podem tomar um gole dá pra gente, ué. Não, é. Não, é. Não, é. Tem não! tem problema, não. não. A gente é. abre umas exceções de vez em quando. Nossa, muito bom. A gente bom. Assim. Isso daqui é. chama Glurvine. É uma.. é tipo quentão, né? Quentão. Do Brasil. Lembra? Bastante quentão. É um vinho quente. É, em Curitiba chama quentão. Ah, é? é. Ah, assim. ah, ok. Esse quentão ali, acho que não é quente. Vinho. De, de é. É. É. Ah, que legal. É um, é um vinho barato, não. Então se você canela, é de São Paulo, é vinho quente. quente. Servido <risos> na panela. Uma é delícia.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 Os colegas falaram, ah, que lindo, eu falei, lindo mesmo. Ah. Pongo. Ele sabe o que é ele que manda, né, Pongo? Ei, Pongo, vem aqui. Calma. A gente acabou de sair de Berne, de conhecer os nossos novos amigos. E agora a gente vai... Pongo. Assistir um filme tem uma noite de cinema na casa de uns outros amigos e a gente veio deixar o Pongo aqui com o Sammy. Eu não tenho nenhuma dúvida mais de que ele vai ficar bem e de que ele gosta de estar aqui, porque... <risos> meu chapéu! <risos> ai ai ai! O Sammy atiça ele também, né? Claro que não! Não! eu mordo ele, velho! Oh, so Vai ser, nunca Gato não morde, Paulo! Wenn mich fragen, werde ich Ihnen sagen, es bedeutet Vergebung und Erlösung. Und ich weiß, dass es das bedeuten soll. Aber was bedeutet es? Wir waren da Irgendwo war Chebasha. Auf fast 300.000 Metern Höhe. An so einem Berghahn. Die feindlichen Truppen kurz davor uns zu überwältigen. Nós chegamos agora há pouco em casa Foi super legal o nosso dia uhum. Foi muito gostoso Foi muito gostoso a nossa noite de cinema Com os nossos amigos A gente viu um filme muito legal E a gente recomenda o filme Com o nome em português, eu não sei Você acredita? Você acredita. Talvez. Eu vou colocar aqui para vocês verem. E foi muito legal o dia. Essa uhum. é a melhor, essa é de longe a melhor parte do YouTube. Uhum. As pessoas, uhum. as pessoas são a melhor parte do YouTube. E conhecer pessoas através do YouTube, através do canal, assim, poder conhecer as pessoas pessoalmente, uhum. foi algo, foi legal, surpreendentemente massa. Mas a gente só queria dar boa noite agora, porque tá bem tarde, a gente uhum. precisa ir para cama, amanhã tem mais um dia cheio E mais visita Mais visita Então, obrigada se você chegou até aqui no vlog uhum. hein? E espero que vocês tenham gostado Se você gostou, dá um like Eu <risos> vou ter que por isso Vai ter que pôr isso. Se você gostou da ah, cor, eu não vou pôr. Vai sim. Uh -uh. Ah, eu que vou te estar ouvindo <risos> amanhã. Um beijo e até amanhã. Até.